Olá! Tudo bem? Que bom estar com você em mais uma aula da Khan Academy. Hoje, vamos aprender como evitar repetições em textos. Imagine que você conheceu um novo amiguinho, vamos chamá-lo de Pedro. Você o achou bem legal e quer falar dele para outro amigo ou alguém da sua casa. Provavelmente, você contaria assim. Hoje, conheci o Pedro. O Pedro tem 8 anos. O Pedro mora perto de casa. O Pedro tem dois cachorros e um gato. Eu vou na casa do Pedro semana que vem. Vou brincar com o Pedro e com os cachorros e o gato. Veja quantas vezes usamos o nome do Pedro. Não tem nada de errado, mas, em geral, evitamos repetir nomes quando não tem necessidade. Fazemos isso para não cansar a pessoa com quem estamos conversando ou que vai ler o que escrevemos. Podemos fazer assim. Acompanhe comigo. Hoje conheci o Pedro. Ele tem oito anos. Ele mora perto de casa. Ele tem dois cachorros e um gato. Eu vou na casa dele semana que vem. Vou brincar com ele, com seus bichinhos de estimação. Viu? O que eu fiz foi falar do Pedro logo no começo. Depois, troquei o nome dele por uma palavrinha que representa esse meu novo amigo, ele. Toda vez que usei ele, fiz referência ao Pedro. Você deve ter notado que usei a palavra dele também. Esse dele indica a posse, é a casa do Pedro, onde ele vive. E quem são os bichinhos de estimação? os dois cachorros e o gato que moram com Pedro. Usei uma expressão que também evitou a repetição, por isso também usei outra forma que indica a ideia de posse, seus, ou seja, do Pedro. Isso é muito legal e normal. Quando você lê, certamente encontra esses recursos. Agora vou mostrar outra possibilidade para não repetir termos. Observe esse trecho com três frases. Ele tem oito anos, ele mora perto de casa, ele tem dois cachorros e um gato. Viu que cada frase começa com ele? Tenho aí três informações sobre Pedro. Vou usar essa palavra somente uma vez, depois vou ocultá-la, vou escondê-la, mas você vai ver que a ideia continua lá. Ele tem 8 anos, mora perto de casa e tem dois cachorros e um gato. Ficou até melhor para ler, não é mesmo? A gente viu no exemplo que se pode evitar repetições trocando a palavra por outra que faça referência a ela. E essas palavras de sentido igual são chamadas de sinônimos, ou até mesmo ocultando quando há uma sequência. Como faríamos para evitar a repetição nesse próximo exemplo? Leonardo ouviu um grito durante a madrugada. O grito acordou todos na casa. Possivelmente, você pensou em usar ele novamente, certo? Mas aqui é um detalhe, vamos ver. Leonardo ouviu um grito durante a madrugada, ele acordou todos na casa. Quem acordou todos na casa? Essa palavrinha, ele, pode agora ser tanto Leonardo quanto o grito. Logo, não é a escolha mais adequada. Mas o que é um grito? Um barulho, certo? Que tal assim? Leonardo ouviu um grito durante a madrugada, o barulho acordou todos na casa. Agora sim, evitamos a repetição e quem recebeu essa mensagem entendeu o que foi dito de forma clara. Para encerrar, lê esse exemplo. O cachorro, no entanto, parecia feliz e começou a correr e a latir como um louco. Rebeca sorriu e se dirigiu à geladeira para pegar o leite. Depois, procurou biscoitos e uma tigela. Quando o cão viu aquilo, levantou as patinhas dianteiras, mostrando um apetite voraz. A primeira frase fala do cachorro, a segunda fala de Rebeca. Veja que, em cada frase, há sequências de informações bem claras, feitas por meio da ocultação das palavras cachorro e Rebeca. Para retomar de forma clara cachorro não ter qualquer chance de confundir quem está lendo, a autora preferiu usar uma palavra que substituísse o animal, ela usou cão. Cachorro e cão são palavras que têm o mesmo significado, são, portanto, sinônimas. Entendeu como evitar repetições e torna os textos mais claros e interessantes? Obrigado, bons estudos e até a próxima! Tchau!